Ontem, né? Ontem foi o lançamento aí do Brasfoot 2022, 2023 aí, se eu não tiver enganado Galera, tá muito massa! Eu joguei, eu já testei o jogo, o jogo tá bem bacana E vamos aí, eu vou estar tá trazendo uma gameplay aí pra vocês aí, primeira mão aqui no canal Outros canais já fizeram aí essas gameplay testando aí o jogo, né? O jogo tá bem bacana, eu andei vendo alguns vídeos aí de vários canais aí de brass Foot e vamos lá! E antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e passem no nosso canal, parceiro, link na descrição e vamos lá! Galera, eu tenho essas ligas aqui porque eu fiz o registro, né? Eu paguei o registro aí, eu vou estar tá selecionando todas as ligas. Vamos lá, pode ver aqui que tá tudo liberado, né? Copa do Mundo e tal. É, vamos ver alguma das novidades aqui. Temporada de início A gente pode começar tanto na temporada 2022 Ou na 2023 Eu vou começar na 2022 né Tá aqui liberados os estaduais Aqui a, a, o menu inicial Aqui está normal Bora pro início Início do jogo aqui Vamos escolher aqui o Brasil né Vamos escolher o Brasil aqui Eu vou no meu time do coração que é o Santos Vamos aqui tá escrevendo É Queque Santana que tá escrevendo o é Santana, na Nacionalidade Brasil Vamos iniciar Uma das novidades que eu achei muito top Muito brabo demais Foi essa Deseja criar um torneio amistoso de início de temporada Mano, isso aqui é muito top, mano Uma coisa que nós pediu E eles fizeram, né O Emanuel tá de parabéns por essa novidade, mano Vamos tá iniciando aqui A gente pode escolher qualquer clube A gente pode dar o nome do, do, do torneio aqui, né Eu vou deixar torneio amistoso mesmo, né a gente pode escolher o formato do, do, do grupo aqui, ó. Como vocês podem estar tá vendo, o formato. É, vamos escolher uns times do Brasil aqui. Vamos pegar da Série B. Vamos pegar uns time da Série B aqui, o Santos. Eu vou colocar o Bahia de Mr. Costa. Eu vou também estar tá escolhendo a Chapecoense. Chapecoense, saudade de você. Vamos colocar o Cruzeiro e o Grêmio. Grêmio. E também vamos colocar o Guarani, Guarani, Ituano, pode ser o Vascão da Massa, vamos lá, oito clubes aí, sortear, ah, já tá sorteado né, bem bacana esse torneio aí, vamos iniciar aqui, tá aqui a interface do jogo, não mudou muita coisa né, não mudou muita coisa a interface, tá bem bacana aí, tá aqui a logo do clube e tal e tal. Vamos ver aqui a agenda, o que mudou, o que não mudou, os jogos do seu clube. Os jogos do clube também é uma novidade que eles trouxeram aí bem bacana, né? Mudou pra caramba do 2021, do 2021. o 2022 barra 23, né? Tá bem top aqui, ó. Ah, o calendário do clubes, né? Vamos ver aqui o próximo. Jogos Amistoso, tá aqui pra marcar os amistosos, isso aqui tá do mesmo jeito. E a cereja do bolo, galera. Central de emprego, top demais, Tá top demais. A gente pode estar se candidatando aqui a algum clube, né? Como aqui, o Atlético Paranaense, da primeira divisão. Aí tem o Havaí, o Cuiabá. Tem os times da, da Alemanha, da França, né? Essas ligas aqui eu tenho, porque eu tenho registro, né? Eu tenho o pet lá do, do pessoal da, do, do fórum lá. Da. Do Brasfoot, né? Tá aqui as ligas, né? Da Itália, vários clubes. E continua, né? Continua aquele formato de você pedir demissão e você tá é, aparecendo um clube aí aleatório pra poder ter, tá querendo contratar você e no final do ano também a mesma coisa, tá, galera? Eu já andei testando e é a mesma coisa. Beleza? Isso aqui é bem bacana. Aqui a gente vai estar tá falando aí num um vídeo específico mais sobre central de, de, de emprego, beleza? Vamos lá, vamos pra, pra um próximo... Próximo aqui, tabelas, vamos lá, tá aqui a tabela do, do torneio, né, a tabela dos clubes, né, aqui não mudou muita coisa, tem a da seleção, regional, bem bacana também, é o estádio continua da mesma coisa, né, a mesma coisa, não mudou muita coisa, tomada de juniores, tá bem top também, tem alguns jogadores aí que é do Santos mesmo, da vida real, tá aqui, ó, o Wesley Patati, o Ivonei, o Kevin Maltos, Beleza, isso daí é bem top, né, a camada jovens aí Pra quem faz modo carreira aí com os jogadores, com, com os clubes, né, na verdade mais, mais fracos aqui, camada jovem é o segredo, hein, galera Vamos lá, os times aqui também não tem muita mudança, mesma coisa, né A gente já conhece do 21 é, Procurar clubes também é da mesma maneira Tá, tá do mesmo jeito do 21, bem bacana é técnicos é, ranking de técnicos continua a mesma coisa né tem nada porque a gente não fez o jogo é, adicionar e remover técnico também tá o mesmo jeito últimas troca de técnico também a mesma coisa do 21 é, troféu do clubes também é, histórico aqui tá do mesmo jeito também né bola de ouro transferência esse jogador histórico de confrontos Beleza, aqui tá a opção de salvar né, salvar, pedir demissão, preferências aqui também, tá bem, tá do mesmo jeito também, vocês podem colocar aqui salvar o resultado, jogar a partida e tal, selecionar da maneira que vocês querem né, tá bem top. Vamos lá, é... vamos jogar uma partida aqui pra ver o que mudou na, na parte do jogo ali, na física do jogo, vamos tá escalando aqui o time do Santos aqui, vou jogar no 4-4-2, equilibrado. Pesado pelo meio, vamos aí Lucas Bragas e Marcos Leonardo aí no ataque Vamos que vamos, partiu Vamos lá, amistoso aí mano, de pré-temporada, torneio de pré-temporada na verdade né Santos e Tuano até agora 0x0 0. Uma coisa que eu notei aqui foi a interface ali do placar, tá bem legal essa parte verde aí, esse detalhe né Tá bem legal, vamos aqui tá substituindo alguns jogadores, vou tirar o Camacho aqui Colocar o Sandry. Deixa eu ver aqui, tirar o Maicon também O zagueirão ali Vamos tá colocando o Balmer, mano, no lugar do Maicon Beleza, e bora pro segundo tempo Tá bem legal, né? Tá bem divertido aí Vamos lá, vamos lá, 2x0 aí Tamo vencendo Vamos lá, vamos lá Beleza, fim de papo aí A gente venceu o Ituano aí por 2x0 Vamos continuar Eu vou dar um pausa aqui no jogo e vou trazer uma outra novidade que ficou bem bacana no Brasfoot, quando a gente conquista um título, aparece um detalhezinho bem bacana aí, é, já voltamos. Voltamos aqui galera, pra mostrar pra vocês aqui, jogamos toda a fase de grupo e a semifinal, chegamos na final aqui contra o Vasco, tá no segundo tempo, e eu vou estar tá trazendo aqui pra vocês, né? a gente tá vencendo por 3 a 0 aí. Né, o Vasco, vou estar tá mostrando aqui para vocês a, uma das novidades bem bacana que eu achei bem top, né, mano? Do, do Brasfoot aí, né? Vamos voltar aqui para o jogo, a gente está vencendo por 3x0 a, a final. E vamos que vamos. Tomamos um gol aí. Beleza, tá aí, galera. Não tem o troféu ainda porque eu não baixei o patch, tá? Eu não baixei o patch. Mas essa novidade aí ficou bem bacana, né? Campeão. Todo, todo título que a gente vencer vai aparecer essa. Essa, aí, essa mensagenzinha aí, mano. Isso aí. Ficou bem legal também. Achei muito legal, velho. Muito legal esse, esse detalhe aí. Torneio amistoso. A gente foi campeão aí, não vale muita coisa, mas. Conquistamos o título. Vamos aqui tá fechando. Vencemos por 3x1. Vamos tá avançando. E é isso aí, galera. Demais. Demais. A ah, novidades é só e no jogando mesmo no no Brasfoot aí 2022 2023 eu gostei muito vou trazer aí tutorial de pet né como baixar pet vou trazer tutorial aí de, de outros pets aí né que tá tá top demais é, Pra para atualizar o seu Brasfoot tem sites aí de de para você estar baixando né é sempre da hora tá atualizando o seu o seu Brasfoot aí é bem bacana e, e é isso aí galera, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu deixa aquele like, se inscreva no canal Muito obrigado, passem nos nossos canais parceiros Link na descrição E valeu galera, tamo junto hein Vamos ter modo carreira No fut 22, 23 hein galera Tamo junto, falou e fui e aí...